Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês, e hoje, daremos continuidades, nas leituras das orações dos Salmos, do capítulo 1, ao 150. E hoje, faremos as leituras dos Salmos 92 e 93. E o que representa os Salmos 92? Vejamos. Salmo 92 Estudo e Contexto Histórico O ponto central do Salmo se dá na exaltação da justiça de Deus, pois ele sempre trata ímpios e justos de formas distintas. O sucesso do ímpio é aparente e momentâneo, só que o justo, por sua vez, até mesmo em sua velhice permanece frutificando e vivendo de forma extraordinária. E assim, Seguimos para leituras dos Salmos 92. Salmos 92 1. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. 2. Para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade. 3. Sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, por sobre a harpa com som solene. 4. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. 5. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. 6. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. 7. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. 8. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. 9. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. 10. Porém tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. 11. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. 13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. 14. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. 15. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. E assim, fechamos a leituras dos Salmos 92. E seguimos para a leitura dos Salmos 93. E o que representa o Salmos 93? Vejamos. O Salmo 93 é especial para conseguir paciência diante dos conflitos ou manter a sintonia com o universo, enriquecendo a percepção para um momento favorável, sem ansiedades. Porque o poder deste Salmo está na certeza que Deus é eterno. As pessoas também perguntam. Qual a mensagem do Salmo 93? Resposta. Salmo 93 mostra o salmista exaltando ao Senhor Deus por sua majestade e domínio. Mesmo que as coisas aqui na terra se perturbem e a palavra de Deus seja confrontada, ainda se alguns homens não desejarem sua honra, o Senhor permanece inabalável, pois dele é o poder, e portanto, se trata de um Deus invencível. E assim, seguimos para a leitura dos Salmos 93. Salmos 93 1. O Senhor reina. Está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder, o mundo também está firmado, e não poderá vacilar. 2. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. 3. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. 4 mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. 5. Mui fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos, 92 e 93. Abraços a todos, fiquem com Deus. E até os próximos vídeos.